e aí galera tudo bem no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer staking e colocar o token flock como garantia de uma operação de empréstimo de criptomoedas então vamos para a tela do computador para não perder tempo antes de mais nada para fazer essa operação você precisa ter o token na rede ethereum eu já fiz um vídeo mostrando como que coloca esse token na rede ethereum vou deixar o card aqui na descrição para vocês caso vocês não saibam como fazer. Mas é aqui na ponte que tem no site da Flock, tá? É bem tranquilo, vocês podem fazer. O token já está na rede Ethereum, você consegue transacionar, fazer o stake dele. O site que você vai ter que usar para a ação é o Inverse.Finance. É uma plataforma que recentemente fez parceria com a Flock e nos, nas primeiras 24 horas já alcançou... Mais de 40 milhões sendo transacionado até 60 milhões aí nos outros dias posteriores ao lançamento. Então foi algo realmente espetacular. Quando a gente olha aqui na plataforma, tem 133 milhões de dólares alocados aqui, né? Como stake, sendo que 60 milhões praticamente foi movimentação de flock. Então é algo extremamente interessante que a, a comunidade estava esperando muito. E como que faz o stake? Você entra no site deles aqui simplesmente procura a criptomoeda que você quer colocar como stake, aqui no caso o Flock, e você tem a opção aqui de fazer o supply, que é adicionar ou retirar aqui fazer o saque dessa operação. Você vai colocar a quantidade de tokens que você quer colocar, ele já vai te trazer aqui todas as informações e você aprova essa transferência. Obviamente você conectou sua carteira aqui no site, aqui na rede Ethereum, você vai conseguir fazer o staking de forma bem tranquila e se você ficou curioso o APY que eles estão pagando agora tá 0.58% é um APY extremamente baixo mas tem dois motivos aí porque desse APY baixo assim primeiro é porque justamente logo de cara né quando lançou já atingiu um valor espetacular no pool de staking da Flock então obviamente a recompensa lá é reduzida conforme o aumento da demanda e também na data que vos falo, dia 30 do 12, a 1 da manhã, o token está sofrendo uma correção, o seu preço cai e isso influencia também no quanto é possível colocar como recompensa para esse caso. E se você estiver pensando em colocar esse token aqui para pegar empréstimos em outras criptos, é bem simples, assim que você finalizar o processo de Staking, essa barrinha aqui Você vai conseguir movimentá-la Para colocar a quantidade de limite De garantia que você quer E aí eu vou te dar uma dica Aqui funciona justamente assim Se você colocar aqui Vamos supor, 100 dólares de Flock E colocar aqui garantia de 50% Então quer dizer, você pode pegar 50 dólares E aí você vem aqui, pega o 50 dólares em Ethereum Em dólar, em qualquer outra criptomoeda que você achar, que são essas daqui que você pode colocar, tá? Então você pega 50 dólares. Então você vai ter 100% da sua garantia utilizada. A qualquer movimentação no preço de Flock para baixo, você vai ser liquidado. Porque justamente a sua garantia excedeu 100%. Então tem umas regrinhas, tem um, um FAQ aqui, que eu vou deixar o link também na descrição, tá? Não é difícil, é bem tranquilo. Mas tome cuidado, se você for pedir garantia, deixe aí uma margem interessante de garantia disponível para a sua Flock poder ser movimentada, no caso do preço dela, né? vai movimentar para cima e para baixo, para você não ser liquidado e não ter que pagar taxas além do que você estava esperando, certo? Então essa foi a dica de hoje. Se você. Gosta de vídeos como esses, rápidos, cheios de informação de qualidade. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação. Curte o vídeo e eu te vejo no próximo. Fui!